Olá, o meu nome é Joana Angeline Cristóvão, sou responsável pela Rússia em Peças e estou aqui para vos falar da minha experiência com o catálogo Tectoc na minha empresa. Claro, é como se fosse o nosso meio de transporte para chegarmos mais rápido e evitarmos erros. Posso afirmar que o catálogo é uma ferramenta indispensável da nossa atividade diária, uma vez que permite a identificação de peças que seja efetuada com rapidez e rigor, que é indispensável para o nosso dia a dia. Posso referir dois, primeiro que tudo a experiência de utilização intuitiva, rápida e simples que ajuda, na, por parte da nossa equipa, a adoção do catálogo. Em segundo lugar, e é mais importante para nós, a redução de custos de devolução. Falamos sensivelmente 30% de redução de devoluções, o que é um excelente indicador para a nossa rentabilidade. Demoramos sensivelmente entre 1 um a 2 minutos. Esta rapidez deve-se principalmente à importância de pesquisarmos por matrícula no catálogo, que é bastante útil para quem está ao balcão e precisa de identificar o veículo acedendo rapidamente às suas peças. O que diferencia são 6 milhões de referências, que para mim, sem dúvida alguma, é um ponto mais importante do catálogo. Gostava também de referir o facto de existir uma grande proximidade com o suporte, de forma que forma consigamos juntos tornar o TechDog um catálogo de referência no nosso mercado.